as lentes esféricas elas podem ser classificadas de acordo com o formato e de acordo com o comportamento, de modo que existe uma relação entre o formato dessa lente e o comportamento dela. Mas isso a gente vai ver numa uma outra dica. Então bora pegar e dividir as lentes pelo comportamento. Em relação ao comportamento, nós temos as lentes convergentes Sim. e as lentes divergentes, tudo bem? Quais são as principais aplicações de cada uma? Bom, antes de eu falar das aplicações, eu preciso te lembrar que a minha lente convergente ela funciona de maneira análoga, ou seja, da mesma maneira que um espelho côncavo, tudo bem? Se você pegar os casos de formação de imagem de um espelho côncavo, são iguais aos casos de formação de imagem de uma lente convergente e as formações de imagem de um espelho convexo são iguais às de uma lente divergente. Então é importante que você tenha esse paralelo, que você tenha estudado espelho antes, lá na plataforma Bioexplica, para você entender bem legal essa dica, tá bom? Mas vamos lá. Para mim, a lente convergente, as principais aplicações são telescópios, projetores, como, por exemplo, um data show, como o um projetor de um cinema, farol de carro, microscópios e... Esse aqui é bem importante para tua prova, tá? Tratar a presbiopia e a hipermetropia. Uma pessoa que tem defeitos visuais como a presbiopia e a hipermetropia, para tratá-los tem que usar lente do tipo convergente, não te esquece disso. Já a minha lente divergente ela é utilizada no olho mágico. Sabe o olho mágico da porta da tua casa, que tu põe o um olhinho lá dentro para ver quem está do outro lado? Pois é, ali você tem uma lente divergente. A lente divergente também é usada na lente fish eye. Há um tempo atrás estava na moda essa lente fish eye, a lente olho de peixe. O pessoal usa para bater foto, né? E ampliar o campo visual da foto. Se você não conhece, joga, dá um Google. Você vai achar o que é uma lente fish eye. Inclusive as fotos com lente fish eye são muito bonitas. E, principalmente, a minha lente divergente é utilizada para tratar Miopia, então uma pessoa que é míope, se você aí do outro lado é míope, a lente que você utiliza no seu óculos é uma lente divergente, tudo bem, galera? Eu espero que tenha ajudado com essa dica, e de onde saiu essa vem muito mais. Fica atento aqui no canal, curta, compartilhe, tudo bem? Manda para os seus amigos que vem mais dicas de física por aí